tava num papo aqui amiga, num papo, ai como eu amo falar com pessoas, peraí amiga, que a gente tá lá, tudo bem, eu tô vendo, tá, aí. eu tô assim, tô Não, pera, pera, assim, tô ó, <risos> E aí, linda? E aí? Eu cheguei e aí, atrasadinha. Deixa eu só confirmar. A gente tá na tela? A gente, eu acho que tá, não tá? Aí. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Tá eu ao confirmar. vivo. Tá aqui, ao vivo. 48 segundos, 49:50. 50. Gente, vocês estão vendo a gente? É. Só pergunta, no caso. Sim! ele também tá da gente. E eu falei assim, bom, peraí, deixa eu começar com a minha introdução aqui, né? Primeiro colocar uma tela, depois uma música, e de repente a gente tá aqui na tela. Maravilhoso, pum. Linda, obrigada amiga. pelo convite. Você tá aqui comigo, amiga, de novo. Que gostoso, que coisa amiga. linda. Parabéns, amiga. olho no olho. Eu tô ótima, tô... É, é muito gostoso começar a acordar. Né, assim, é, é maravilhoso, você se liberta. É, é duro, mas é maravilhoso. Você não se esconde mais de você, você não fica mais com vergonha de falar o que tem que ser dito, é, porque tem que falar mesmo para a gente não se esconder de nós mesmos. Porque aí é assim que a gente começa a organizar as coisas no dentro e fora, né? Então assim, é muito libertador. Tô, tô bem sim, linda. Claro, com os desafios humanos aqui, mas tá tudo certo. Isso é só uma brincadeira. Logo Você fala assim, que a gente primeiro tem que bagunçar, né? A gente tem que bagunçar, tirar tudo Nossa. do lugar a depois Nossa. a gente colocar a ordem. E esse bagunçar aí, olha, é uma bagunça e... mesmo. Só a gente sabe, gente, né? Só que tava falando sobre isso. Mas quem é, tá porque quem você tá aí? Estava falando de... com, com um pedaço meu, um querido, o nome dele é Ricardo, ele, ele é um pedaço meu mesmo, não, já chegou em Samadhi, a figura, ele é incrível e as conversas vão muito longe mesmo. A gente estava falando sobre é, você reconhecer o seu eu, em meio à modalidade da, das personalidades, né? porque eu, a Terra hoje, ela, ela é um único personagem, de um tentando agradar o outro e cobrir as feridinhas, tanto que eu observo amigos ou amigas que ficam um tempinho conversando, eles ficam com a mesma risada, a risada que eles acham mais divertida, eles perdem o senso do eixo da personalidade de quem eles são, porque parte deles está dormindo e eles estão indo conforme essa, essa automação. E aí, eu tava falando, é tão gostoso quando você acorda que você fala: nossa, quanto personagem! Ah, mas eu não, eu não vou ser nenhum desses, eu não preciso, né? Assim, e tá tudo bem eu estar tá aqui. É, é gostoso acordar nesse lugar e respeitar esse outro lugar que você também transita. Você claro. escolhe personagens para trabalhar com algumas frequências e também poder viver em sociedade, né? Mas é, isso é, é muito maravilhoso, né? Você entender a maestria de tudo que você foi. Sim, e para a gente se reencontrar não tem é, um meio melhor do que através de relacionamentos. Isso, é não lindo um demais. Porque é muito fácil a gente ficar só, é muito fácil porque aí ninguém vai estar tá mostrando para a gente nenhuma sombra, exato, né? Exato. Então, assim, se a gente quer crescer evoluir temos que sim se misturar ali no povão. Falou tudo, falou tudo. E para ir, sabe, Karen, você falou isso, eu percebi uma coisa quando eu vou em alguns lugares, quando eu estou me sentindo ali inteira, né, porque a gente fica nessa frequência, é muito gostosa. As pessoas me perguntam alguma coisa, eu vou falar, ah, quer alguma coisa, Marise? Ah, eu quero um copo d'água. O quê? O quê? Eles não me escutam. Aí, eu, gente, o que está que acontecendo? Aí eu paro, respiro, aí vem, Marise, vai lá na outra personagem, que aí você não precisa gritar. Aí eu vou na Marise que tem aquela frequência, mas eu vou, eu vou com elegância, eu vou sustentando a completude de lucidez, mas vou lá e aí é gostoso ir lá naquela Marise, que ela precisa viver também. É muito, é muito legal isso e todo mundo passa a me ouvir. Uhum. As pessoas escutam, eu falo uma vez só: "Ah, você pega aquilo, pego, obrigada. Ah, tá bom". E falo num tom até mais baixo e falei: "Gente, como tudo é frequência mesmo, né? Que incrível isso! Mas enfim, precisava falar isso. Ai, vamos falar da nossa gente. sessão! Vamos falar da nossa sessão! Gente, o que é que foi, assim. Aquilo? Gente, é que é assim, eu e a Marise, a gente fez uma troca de, de serviços. Isso. Ela veio isso. comigo fazer uma leitura de alma, aí depois eu fui lá fazer uma, uma sessão com ela, né? Que maravilhoso! Isso. Gente, a Marise leva a gente para nave, tá? Se vocês têm curiosidade de saber. Como que é ir para a nave? A Marisa leva a gente para é a nave. A sensação flutuante. Aí foi eu, né? Foi assim, Bom, vamos lá, Marisa, me leva lá para a nave. Me leva para a nave. Aí deitei, ela começou com a sessão dela. E eu fui para a nave, coisa nenhuma. Não foi. Ah, só uma parte até pode ter ido, mas a outra foi trabalhar. A Kerry não é mais tratada de nenhuma forma. Ela só rala o peito. Aqui na terra, eu, eu lá eu com a dama, né? toda canalizando. E ah. eu, nossa, eu ai foi um êxtase, ela, ai, eu ouvi alguém gritando. Falei, quem que tava gritando? O que, que é isso? Ah, muito bom. E no começo eu falei assim para ela, amiga, eu tô tão feliz porque. Já faz muito tempo que eu estou só cuidando das pessoas, cuidando, cuidando. Eu estou tão feliz que hoje eu vou poder deitar e eu vou poder simplesmente relaxar e alguém vai me levar, vai me guiar, né? Cheguei lá, fechei os olhos, aí lá, dois minutinhos já começou. Já começaram ali os seres e me pedindo ajuda e Marise ali abrindo portais, abrindo portais e ela falou, Karen, você começou a ir num lugar ali, conta aí, como é que foi isso? Eu vi, você, eu vi você, eu vi parte sendo trabalhada, parte de uma consciência trabalhada. Eu não vou falar em consciência porque você recebeu esse jato de luz, mas agora está me vindo uma, uma comunicação muito importante até para a gente passar, porque assim, eles falam, uma vez que você minimamente lembra, você se põe em serviço e não tem como parar, não dá. Então, você parte sua recebe né, essa, esse jato de luz ali para te restabelecer, só que a sua maior consciência ela está constantemente em trabalho porque não faz sentido nenhum Parar para se cuidar porque você já está cuidada e você tem essa consciência. Eu sei que vai muito contra tudo que a gente vive humanamente, a lei do equilíbrio, tatatá. Tá, tá, é, mas tudo é um verdadeiro trabalho. O, o autocuidado, se alimentar bem, ou fazer jejum, ou os PQV, os Pacavar. Tudo é um trabalho <risos> contínuo, né? Então eles falam que quando você está com a consciência alerta, Principalmente a gente que está num planeta extremamente dual, que está passando ainda por uma força intensa de regeneração, está vendo muita coisa à tona, os despertos estão sendo muito usados, não é alguém que pega e só te leva, e também, mas principalmente você e um grupo de pessoas, né, eles precisam disso. Esse planeta está precisando da nossa ajuda. É, é verdade, eu sei que tudo é luz, está tudo certo, está tudo no lugar certo, mas quanto mais trabalhadores, mais é. rápido o giro, né, minha gente? Então é o que aconteceu com a Karen. Ela já está ela já trabalhada, ela já está cuidada. Essa mulher, ela morreu e renasceu na Terra, cara. Assim, eu, eu falo brincando assim, mas é verdade. Antes as pessoas eram levadas fisicamente, né? A gente está passando pela ressurreição aqui e é super doloroso é como se você matasse personalidades, né? E elas não morrem, elas só renascem. Né, integradas nessa fonte então aí, foi isso que aconteceu com você e foi esse recado que eles deram, parem de se contar essa crença que vocês precisam se cuidar os despertos já estão cuidados, agora vocês cuidam do mundo porque o mundo não sabe se cuidar né? não é que cuida de trazer nas costas é, é cuida de levar essa energia de lembrança para que as pessoas entendam que isso está nelas também é, e não tem jeito, é, então é só, era só mais uma quebra de crença que a gente acha que quebrou todas e só que não. Vem mais essa quebra nossa também. Tá cansada? mentira. Aí você fala, meu eu não tô, desculpa. É porque você acredita tanto que você está. E é verdade, Kerry. eu tô há três semanas sem dormir à noite. Que você sabe, né? Tô cuidando aqui da family. E eu não sei te explicar. Uhum. É um vigor. Eu acordo muito feliz. Eu acordo. Não não durmo bem muito dormir. <risos> né? é. Sim, bem é. e bem mesmo. Alice igual, sabe? Igual. Uhum. E porque é um conceito. A gente está quebrando muita ordem de escravidão mental, né? Uma atrás da outra, mental, emocional. É. Então é. É, Não esse negócio que correr. você falou de cuidar, né? Depois que a gente desperta, a gente começa a cuidar, né? Você sabe que hoje uma pessoa, ela me, me mandou um áudio e ela estava um pouco em desespero porque ela falou desse cuidar, que ela descobriu que a missão dela é de ser cuidadora. Tá? Hum. E, e ela chorou, ela se emocionou, acho que ela deve estar até aqui, depois eu vejo se ela está aqui, e, e ela e ela falou, nossa, mas eu, eu ainda me emociono muito, eu choro, eu acho que eu preciso encontrar uma luz dentro de mim, que eu não sei nem onde está essa luz, eu preciso me encontrar, hum. e eu falei para ela assim, o ser cuidadora, pensa bem, de quem é que você tem que cuidar? De quem é que você tem que cuidar? Nós não viemos aqui salvar ninguém, nós Isso. não viemos aqui ser responsável nem cuidar de ninguém, nós viemos aqui com a única missão de salvar a nós mesmos, de cuidar de nós mesmos. Eu estou bem? Eu estou satisfeito? Será que eu estou sendo honesto e verdadeiro comigo mesmo, cuidando de mim? Isso. Aí, quando eu me desperto de que, nossa... O outro não existe, só existe eu, e eu preciso cuidar de mim, eu preciso me relembrar quem eu sou, eu preciso voltar à luz que eu sou. O que, que eu vou fazer, então, depois que eu descobrir isso? Eu vou ensinar o outro a encontrar essa luz também. E isso é o cuidar, isso é o... Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou a luz? Então deixa eu levar a luz ali, onde está um pouquinho escuro, para que uhum. ela também saiba uhum. que ela também tem essa luz. E que ela não precisa de mim. Sabe, Marisa, o que, que eu vejo? As pessoas usando bengala o tempo todo. Ah, aquela pessoa todo. tem luz, aquela pessoa ali, ela é espiritual, então deixa eu me agarrar nela. Eu não Exato. quero, porque eu tô preguiçosa, eu não sei como fazer, eu não quero fazer, então é. eu vou me agarrar naquela pessoa que tem luz, ao invés uhum. dela, dela, né? Então, esse é o nosso trabalho aqui, quando a gente desperta. E é por isso que... Já faz muito tempo que eu não tenho esse tempo de cuidar de mim, mas eu não preciso também. Ah, você já está cuidada, Kerry. É, é automático, já. É, já cuidou. Que... E... É. Pode falar. Não, assim, eu, eu, não, eu não tenho mais essa necessidade de alguém cuidar de mim, mas eu me permito é. sim que alguém cuide de mim é. quando eu preciso. Eu me, é que diferente, é, é diferente. Não tem mais aquela necessidade, mas eu me permito, porque o ego ainda está aqui. Né? Isso. O ego é. ainda precisa ser nutrido, sim. As pessoas ele querem precisa. matar o ego. Não é preciso matar o ego. Ele é muito Não. bom quando ele está equilibrado. Né? Então, quando a gente se permite deixar ser cuidado, isso é uma troca de energia, né? Que é maravilhoso. Faz dentro do nosso é, ego. É muito força, lindo. Né? Uhum. É lindo isso que você está falando, porque ontem é, eu vi meu marido cansado e tal, porque realmente está difícil cuidar da minha fofinha aqui, que está aqui embaixo, está andando meio tortinho, e aí a gente não está dormindo, tá dando e aí nele ainda pesa o sistema, né? Eu acho que ele nem entende por que, que eu ando assim, né? Porque é quase humanamente impossível, né, no, naquele registro. E aí eu vi que ele quer dar conta de tudo e tal, e aí eu fui né, e abracei ele e falei, Ei, Aí ele, eu tô aqui, ele não precisa fazer tudo não, aceita receber meu abraço, ele ficou lá duro no celular e então, toma ele deixou, né? ele ficou olhando Aí eu vi que a, a energia dele foi se entregando, né, claro, ele não abraçou de volta, eu nem preciso disso, mas antes eu precisava, era uma carentona. Mas eu, hoje eu entendo de verdade, aí eu abracei assim, foi tão gostoso, ele se permitir receber esse carinho. É, e é isso que você falou, o ego, ele num consenso de... de de permissividade, né? não de agressão, de ataque, é. mas de troca de uma troca. comunhão, ele é maravilhoso, ele te motiva, ele faz você ir no salão, trocar de cadeira e ficar Nossa. dourada. <risos> o ego, ele merece. Ele, ele tá tão bonitinho, meu ego, ele tá tão equilibrado. Ele tá Ô, Eguinho, eu vou lá cuidar de você, agora eu vou fazer meu cabelinho, Ele tá merece. Bom? O corpo precisa, né? Ele, ele precisa de esse carinho, então a gente não pode nem ir muito para um lado, porque a gente está aqui na terra. Sabe que é outra coisa que você falou? Um grande amigo acabou de me perguntar, por que, que eu não lembro? Porque ele é uma alma já desperta, mas por que, que eu não lembro disso, daquilo? Eu falei, olha, não quer dizer nada, vai ser uma boa pessoa aqui, equilibrada, vamos falar coisas boas um para o outro, e tá tudo certo, manter a casa limpa, lavar louça a gente já vai mudando, assim, né? não É que vem pessoas que têm essa abertura, justamente para a gente ir um pouquinho além, mas não quer dizer nada, gente. É, é o equilíbrio aqui, né? De você com você mesmo. Que aí é isso já te leva para esse lugar de quem você é. Né? é. Muito bonito. E o, e o mais legal da gente saber é que quando a gente está nesse patamar de, ok, agora que eu cuidei de mim, agora eu vou ensinar o próximo também. Aí entram não somente os seres encarnados, mas também Sim. entram os desencarnados e entram Sim. também seres, irmãos estelares que chegam perto de nós. Porque a Muitos. gente pensa que seres estelares que já estão totalmente evoluídos, que eles não precisam de ajuda não, mas olha, precisa precisam, principalmente por causa deles, eles não têm muito lado emocional, eles não têm, uhum, né, então uhum. eles precisam chegar perto de uma pessoa que tem experiência do emocional, para que eles também possam compreender tudo isso, então, quando a gente estava tendo aquela experiência, né, que você estava me levando, quando chegou aquele ser, ele não era um ser encarnado desencarnado da Terra, ele era um irmão estelar, porque eu vi Isso. o formato dele. E quando ele começou a falar, toda aquela vibração lá foi se decodificando no meu ouvido. Deu né? muita interferência. Sim, e ele estava realmente pedindo ajuda. Ele estava pedindo ajuda. Ele estava dizendo que nós estávamos sendo portais de luz para muitos outros seres. Né? E eu, eu, eu até peguei um trechinho aqui depois para a gente mostrar. Ai, que legal! Mostra sim, que eu nem, eu nem tive é. oportunidade de ver. Eu peguei, mas... mas o que eu percebo é que às vezes a gente acha que é uma interferência, e não é uma interferência, é uma comunicação. Tá. Né? Dependendo da nossa energia, isso é uma comunicação, porque nós abrimos um portal para que cheguem a, é, perto de nós, para receber a ajuda necessária, né? É. E às vezes não é necessário nem a gente falar nada é através da nossa vibração. É isso. Por quê? Sabe que? Não, assim, só para completar, porque as pessoas ser. acham que. O falar é, é necessário, que uhum. o orar é necessário, que o soltar as palavras é necessário, não é necessário, porque para o universo o que, o que importa é a frequência e a vibração da pessoa. O blá blá blá, blá que às vezes a gente está falando uma coisa, a gente nem está querendo dizer. né? Ou a pessoa está querendo, é, acorda lá com aquele ritual do agradecimento de manhã, faz uma lista de agradecimento Mãe, e por isso, e o coração não agradecer. Uhum. O coração, ele tá falando, caramba, eu vou agradecer, por quê? Né? Então, é, a é a sinceridade da gente, é o que a gente tá vibrando, é a nossa frequência que conta. Sim, o falar é importante quando há uma coerência entre a energia do mental do emocional, Sim. para que a palavra venha com coerência daquilo que tá no coração, né? Então, a nossa energia naquela hora abriu um portal energético ali que chegaram três seres, três. Um deles era, assim, um humano desencarnado, né? Mas os outros seres eram irmãos estelares. Então, uhum. foi uma coisa, assim, bem forte. E você também sentiu, porque eu, eu vi que, que, que você mudou Não. a forma de você falar. Eu senti... Não, eu senti que eu tava sendo... É, sabe quando você se conecta a múltiplas dimensões e aí o trabalho ele é feito em muitas alçadas, uhum. Para mim ficou claro ver se casa com a sua visão aí também, porque nunca é só um caminho, né? É. Ah, como você estava ali com... É, como que é o nome do, daquela energia forte que eu vi entrando da 12ª dimensão em você? A Gaion. Gai uhum. Como estava muito lá, eu estava conectada num outro lugar, mas abriu-se um campo, como se fosse uma um vórtice, sabe, elevando, elevando e abrindo esse portal. Então, eu, eu senti que naquele lugar onde eu estava, estava ajudando também a encaminhar não só essas pessoas que apareceram, né, do outro lado da camada que você estava dimensional, mas também de outras camadas, como se a gente estivesse mandando um sinal para a Terra. Eu senti muito forte isso e falo com a maior tranquilidade, porque era... Tão suave, era tão sutil, era tão gostoso, era igual entrar num, num lugar de ajuda mesmo, de sabedoria, um sinal que abre e as pessoas, opa, eu, eu quero experimentar isso, eu preciso ir lá, então a gente pega essas, essas múltiplas camadas, foi o que, eu, o que eu senti, né, como se eu estivesse numa realidade, você tá em outra, mas em terceira a gente está na mesma, e parece maluquice isso, mas não é não, para mim está muito claro que foi isso que aconteceu, esse desmembramento é. aí é, consciencial, como você acessa bastante essas outras dimensões, né, eu conscientemente, Keryn, e, e falo super tranquila, assim, bem forçada até a sexta, conscientemente ainda dá uns, uns chupos, sabe quando dá umas chiadas, Aí em sétima já escuto só o som mesmo, não, não vejo ainda, eu <risos> conscientemente. Você, eu achei lindo você ter acessado a Gaiom, porque nunca ninguém conseguiu acessar a Gaiom. A Gaiom é de 12ª dimensão, né? É bem, então bem a, energia, a energia dele é totalmente cristalizada. É. É. É. Então a você e... ter falado que você sentiu ele foi foi assim forte Eu, se... mim, eu senti e vi. <risos> É, hum. eu vi uma, era uma massa brilhante, é, não era só sutil, tinha uma eletricidade poderosa, de uma bomba, sabe, assim, e, e ele ia, assim, eu via a forma, mas não tinha exatamente uma forma, era uma consciência se espalhando para todo o teu corpo ter consciência dessa consciência, e aí havia a comunicação é, intracelular. Né? Foi, uhum. foi bem... Foi... Eu até falei, nossa, que energia é essa? Meu coração começou a disparar e eu sentia ele mexendo também nessas comunicações para eu me acostumar com isso conscientemente. Né? Foi, foi bem especial, bem especial mesmo. E você super acostumada <risos> né? Na, naquela linguagem, eu quase <risos> chamando o Hugo aqui de tão forte, já me purificando, já... E a bichinha lá, tipo, ah, tá tudo bem. <risos> tudo na paz desde criança eu escuto a Gayon e a Gayon quando ele fala vem uma hum. forma meio metálica de falar é, é, mas como eu digo não é palavras que chegam, chegam vibrações para mim, chegam hum. vibrações que são decodificadas né? claro que de vez em quando ele quer falar através de mim e ele tem a linguagem dele, é uma linguagem muito doce a Gaion é. é só amor, amor, amor, hum. amor né? então quem consegue acessar essa... você conseguiu acho que você sentiu todo esse amor né é, só é amor. engraçado porque é um doce não é o doce conceitual aqui da Terra e coincidências não existem eu acessava isso da fonte só não para de ser da senha esse docinha com... <risos> esse conceito é amor pô e é. foi isso que eu senti do H1. o amor ele é tão amor é pera aí o pula-pula da criança. Espera aí, deixa eu só, filha, não pode, não pode virar o pula-pula, não. Eu sei, mas não é. Oh, não o pula-pula é no chão, não, no chão. Gata, eu tô numa live, tá? Ó, oh. Mãe. não, não. Mãe? Você não vai te machucar e vai machucar a Cati. Fica aqui, assim, tá bom? Assim, ó, oh, tô confiando em você, hein? Se levantar <risos> vai dar ruim, hein? Eita, oh, <risos> Ela quer virar o, o negócio, não Vou pode. Pular, pular. Ai, Ela não virou viu. e deixou ele em pé. Não pode. Machuca, <risos> machuca, não dá. Então é, eu, é, é muito explosivo. O amor ele é muito forte. O, o amor ele é inteiro. É, o amor ele é reconstrutor, o amor ele é certo. O, o amor é um universo inteiro. Ele, é, é, nossa, cara. A gente está muito longe disso. <risos> quando você sente na pele o que é, que as pessoas usam na palavra, mas quando você acessa um ser, né, parte aí nossa, que está já nessa potência, não, não cabe, por isso que quem não está acostumado sai vomitando, sai não sei o que, que vem purificando e fala, ó, sai daí porque você é essa explosão de amor. Então amor não é chuchu, gente. Amor é power, ele reconstrói, ele muda tudo. É a clareza, é a verdade. É a clareza, é essa, a verdade. É essa sintonia, na verdade, de, de Hagon É aquele amor que é claro. É claro, é ele, ele traz aquela luz porque é clareza é. pura, né? Não é aquele... Hmm, deixa eu passar a mão na cabeça. Por isso que incomoda até algumas pessoas, talvez algo que você vá falar nessa clareza, porque as pessoas estão muito acostumadas a esconder de si mesmo e o amor ele vem clareando para você ser essa totalidade né? se aceitando, aceitando seus aspectos, então até uma dica que eu dou, gente, não, não se incomodem com a clareza desse amor que está voltando né, a ser ativado em nós, porque a gente precisa ver esses lugares que se incomoda é uma resistência mesmo para você ah, deixar para lá, não quero, vou excluir e aí você vai continuar rodando sem voltar no seu centro, né, Karen, mas okay. muito incrível, mas não vi uma forma, eu vi, tá bom, filha, eu vi só uma energia mesmo, muito forte, muito forte, e fiquei feliz é, de saber que é, esse é o, já somos isso, né, e a gente só tá lembrando de ser isso, que a gente pode curtir a jornada, vamos na boa, porque muitas coisas, muitas águas vão rolar nesse é. planeta, né, Maria? É difícil para mim explicar o que é a Gaiom, porque a Gaiom não tem forma. E a Gaillon, ele está além de persona personagens. Por exemplo, ah, eu sou de Planeta Tal, eu sou liriana, eu sou siriana. Isso aí ainda é um teatro, ainda é um teatro. É um teatro. A Gaiom já não está mais nesse teatro, ele já está muito perto da fonte. né? É. Então, assim, a energia é totalmente diferente. Eu não consigo explicar o que é a Gaiom. Então, quando você consegue acessar e você me fala né, das, do que você sente, é para mim é, é emocionante, porque eu não consigo explicar, entende? É como se fosse explicar cryo, o que, que é crying, né? É. Então, é quase a, a mesma força energética. Então, é, é muito legal. É um raio, Mas... é como se fosse um raio grupal. E aí você falou uma coisa interessante lá na, no dia da sessão, que veio um é, insetoide, né? É, eu queria te contar uma coisa antes da gente prosseguir. É, faz, acho que uns três meses, mais ou menos, estava numa reprogramação. Nossa, estava forte. Foi na época que eu mandei socorro lá para você. Ah, o que está acontecendo aqui? E aí eu vi, né? Aí só eu falei, meu, eu até fiquei meio assustada. Eu falei, opa, o que, que é isso? Veio assim? Cetóide, e aí eu falei, bom se é em nome da fonte, eu permito, aí ele adora, ele falou, olha, né, muito bem, esse é o caminho, você não pode deixar qualquer um chegar, né, que, que bonito, ele não falou com essas palavras, eu tô usando as minhas, mas porque nem tinha esse tipo de verbalização, e aí ele foi, ele falou, olha, eu vou fazer a inserção que eu estou fazendo no teu DNA, tá bom, e aí era um Parecia um equipamento, mas não, eu não consigo explicar em palavras. Mas era um, um fio luminoso, como se fosse um, o dedinho dele que esticasse e brilhava. Eu assim, sentia uhum. toda a minha base da coluna brilhar. E aí eu de novo, ó, é em, em nome da fonte, você não está me zoando, não. Eles dão risada, porque eu gosto de tirar um sapo. Pior do que já está, não vai ficar. Vamos, vamos acreditar <risos> nisso. E quando ele é, tirava essa conexão, me vinha uma sutileza, uma uma descarga de sutileza ainda maior, me reprogramando. Então, aconteceu isso uma vez, de forma lúcida, e aí, quando você falou que ele veio, eu achei engraçado que eu falei, ah, é o mesmo cara que veio da outra vez, eu tenho quase certeza. É, então, uhum. eu não fiquei impressionada. E você falou, ah, acho que é para você, é uma codificação para você, que eles aproveitam essa abertura para também é, trabalhar nos corpos que aqui estão, né? Não que não diz respeito a nós, não tem nada de especial. É todo um rastro de ancestralidade, né? Sendo mexida, é uhum. tá muito bonito isso. Né? Sim, porque assim a ajuda que eles vieram pedindo não é uma ajuda de sofrência deles, mas era uma ajuda de nos ajudem a espalhar a mensagem, nos ajudem, né? Nesse trabalho que estamos fazendo aqui no planeta Terra. Isso. Porque você também faz muito esse trabalho pesado você faz um trabalho muito pesado, né, com, a, com, a, com o pessoal denso ali, e, e eu já faço o trabalho ao redor da terra, né, isso. então, assim, a junção de nós duas ali é com é se completa Sim, <risos> então, por isso que você estava no lugar. É, por isso outro. que ele veio falar, pedir ajuda para que a gente continuasse e que a gente espalhasse cada vez mais essas mensagens né? Que as pessoas uhum. consigam também encontrar essa mesma força dentro delas. Porque nós duas aqui não somos especiais. Não, nem um pouco. A gente, a gente as é tudo igual. Marise oh, e consegue conseguem fazer. Não, a gente, a gente não. não tem nada de especial, gente. É porque vocês ainda não acessaram essa parte Isso. de vocês que também faz a mesma coisa, né? Aliás, gente, até pouco faz, tempo né? a gente estava ali, né? Nesse lugar aí. É. Linda, então, assim, veio. Pode falar, linda. pode falar. Não, Desculpa, que a... é que o áudio falha e eu acho que você acabou. me <risos> <risos> Nem sei o que eu ia falar. Não, eu só estava falando assim que as pessoas, às vezes elas querem acessar e é possível a gente aprender isso, né? É só a gente se permitir e a gente Exato. tem que fazer a escolha. Só que quando a gente fazer a escolha, a gente tem que estar ciente de que vem os processos. Porque Marise e eu passamos aqui por processos pesadíssimos para poder chegar eu... aonde chegamos. Foram mortes e mortes e foram muitos processos bem dolorosos. Mas assim, a gente se permite e a gente escolhe em nos entregarmos para o trabalho, porque o trabalho Isso. é pesado sim. Muito pesado. É legal. vocês pedem ajuda, né? É legal você falar, depois que eu atendi, a... atendi. depois que eu trabalhei com a Carrie de forma consciente, porque não foi um atendimento aquilo. É, aconteceu uma coisa eu nem sei se eu te contei ah, comecei a ver aquela engrenagem que eu te falei, né, entrando nas pessoas eu vi uma, um fluxo de engrenagem endurecida com, é, com codificações muito antigas, mas eu conhecia aquilo, parecia que até eu tinha ajudado a criar aquilo, falei, nossa senhora, como o um buraco é mais embaixo e aí depois numa noite eu fui projetada para um lugar ah, bem bizarro mas, ao mesmo tempo, eu entendi o porquê que eu estava ali. Parecia um vórtice, é, parecia um toboágua, assim, mas em, é, num aspecto muito rudimentar, sabe? Com uma coloração é, de ferrugem. E as pessoas que tinham uma mania de pensamento, elas entravam nesse vórtice. Era como se o mental delas ficasse nesse looping, girando ali nas zonas ombralinas. E, e quando eles entravam em cada lugar, ixi Maria... Eu não acredito que ela fez, gente. Criança é maravilhosa. Ela se enfiou num negócio aqui, pronto. Ó, e só que nesse tubo, né, nesse vórtice, era como se fosse, gente. Eu não quero assustar, tá? Só pra vocês verem a força do pensamento e a falta de consciência. onde leva a gente, era como se fossem os jogos mortais, sabe? Machucava. E, e aí, só que eu sempre passava nesse tubo e não me machucava mais, e eu mostrava pro grupo, ó. Aqui você não precisa mais viver isso, você tem que soltar, você tem que liberar, ainda na camada do, do perdão, né? Ainda na, na fase do acreditar nessa questão. Você tá causando, Daqui a pouco eu vou, espera um pouquinho. Eu já te ajudo, vem aqui que eu te ajudo, filha, isso não atrapalha a mamãezinha, vem cá, é um prazer te ajudar. E aí o grupo uh, eu mostrava, né? E aí eles olhavam, só que eu não estava consciente da marinha aqui. Eu era uma outra pessoa ali. Aí eles mas se tem outro caminho? Por que que você está aqui? Por que você não está machucada mais? Por que que você não... Eu falei porque eu fiz outras escolhas. Eu escolhi, eu escolhi o oh, perdão e deixar, deixar aí. Eu escolhi outras experiências. Eu escolhi uhum. outros votos. E eles e por que, que você não foi? Por que, que você está aqui ajudando a gente? falei, porque para mim a vida não faz sentido é, eu viver sem vocês. É, eu, eu, eu não sou inteira sem vocês. E eu falava assim, eu só vi um, umas luzes douradas, era tão bonito. E aí eu mostrava o caminho, aí abria um portal e aí eles começavam a entender ir para aquele lugar. Então assim, é, a manipulação são essas dores que colocam a gente nesses vórtices, né? Só que ao mesmo tempo, Kerry, que tá me vindo agora, né, que quem abria lá de cima era você, lá na, numa outra camada de fora, entendeu? Por isso que é importante ter a recepção lá fora, e muitos outros, né, como a gente falou, a gente não é especial, é de mostrar, ó, tá, ele escolheu, vamos, vamos colocar ele no, numa outra escolha, né, frequencial ali. Então, gente, é, é, é tão bonito esse trabalho, esse... Sabe, cada um vem para trabalhar num setor, é, é tudo tão importante, é tão gostoso. E eu fiquei muito emocionada de saber que eu não me permitia mais ser machucada por essas manipulações mentais que tem muito ainda uhum. na Terra, né? É a gente querer olhar com amor e entender que tem outras engrenagens, ou até nenhuma, se a gente quiser. É verdade. É. É. E você sabe que tem é, esse trabalho que eu faço ao redor da Terra, é justamente para quebrar as, as teias energéticas de pensamentos e sentimentos, né? Então, <risos> então assim, esse trabalho é um trabalho muito árduo de quebrar é. essa teia, porque as pessoas ainda estão muito unidas no coletivo, nesse pensamento, nesse sentimento. Isso. E essa morte que eu tive que passar agora é justamente para que os sentimentos não estivessem mais ali. Por que, que a pessoa entra nessa espiral? Por causa dos sentimentos que são criados através de uma emoção que não é observada com o amor e, se, e fica impregnada no nosso campo energético como sentimento e aquilo cresce, cresce e vai puxando um outro sentimento que vai fazendo a pessoa acreditar que aquilo é a vida, que aquilo faz parte dela, né? Então, esses sentimentos é o que cria a teia ao redor do planeta Terra. Olha que coisa louca. É incrível. Então... Quando todo o planeta Terra se reúne para ter um único sentimento, imagina agora com a política aí no Brasil, todo Nossa. mundo reunidos para sentirem um único sentimento que não é nada positivo, hum, né? é. e aí isso tudo vai para aquela teia, e a teia se fortalece. Então eu falo para vocês, hum. essa teia tem um, uma cor marrom de flor, de tão denso que é, e cada, cada, cada tronco, Cada, é, porque elas são todas assim, né? Só que cada tronquinho é, é muito grosso, vocês não têm ideia de como é forte essas teias. Então o trabalho do, do, dos trabalhadores da luz ali ao redor da terra é um trabalho muito árduo. E aí o que acontece? A gente faz esse trabalho para quebrar a teia, mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso no físico também, só que a gente trabalha na influência do amor, né? para que as pessoas se recordem o que elas são, para que elas comecem a voltar à presença delas. né? A Marisa, ela viu a engrenagem, né? Só que para essa engrenagem funcionar, existe uma outra equipe lá em cima que também está trabalhando para que a engrenagem funcione, para que as pessoas saiam disso. Para que elas se recordem o que elas são, né? E Sim. não fique mais nesse espiral todo. Então, o que que significa isso? Isso é a conexão da essência que somos com a nossa alma... A isso. alma para o espírito e o espírito uhum. para o regente. Então, a equipe de trabalhadores da luz aqui é muito forte. Só que as pessoas ainda não têm a compreensão de toda essa, essa equipe de trabalhadores, né? Parece que estamos só aqui, só tem um umbral, né? Só tem uhum. aquela parte, mas uhum. acontece fora daqui. Né? É muito trabalho. Então, é para isso que nós estamos aqui. Eu e Marise... A gente se encontra muito à noite quando a gente está dormindo. Muito, muito. Então, a gente faz uns trabalhos assim, meio que pesados. Ela vai ali para a região densona mesmo, oh. né? Para fazer os resgates. Eu também vou para uma região densa, mas de um outro lado, né? Então, assim, o trabalho é. E é por isso que eles, eles vieram e pediram ajuda, continuem. É, não resistem, eles eles, tão... porque às vezes cansa, né, Marisa? Muito, eles estão pedindo tanto para... A gente falou né, lá na, no nosso encontro, eles estão pedindo tanto para a gente se posicionar para o bem, né, para fazer a fofolete, estão pedindo para a gente se posicionar no bem mesmo, é. colocar a mão na massa, não ficar mais com questionamento. A mãe Maria anda falando muito, não há mais tempo a perder, vai. E, e eu nem me permito mais, sabe, assim, é, vai trabalhar, trabalha, não de trabalhar, de se matar, porque eu tenho que salvar o mundo, como você mesmo explicou, isso não existe, mas é tão comum você já saber o seu lugar, que você não consegue mais ficar parado ali, não, não faz sentido, por isso que as pessoas estão se sentindo vazias, porque todo mundo é um trabalhador regente dessa regeneração que a gente está vivendo aqui, então, assim... É, é como se a alma estivesse gritando, acorda! Acorda para a tua verdade, você está numa região obscura e você não é só a região obscura. É. Volta a ser inteiro, né? Então, tá, tá muito forte, gente. Vamos acordar. Né? E não é um caminho acelerado, nada. É só você fazer pequenas ações diárias de auto-observação. É. Um esse ano... Esse ano foi o ano de trabalhar as emoções e os sentimentos, né? Então, eu acho que todo mundo... Não foi só eu que passei pela morte, é porque eu tive a coragem de contar a minha morte. Mas tem muitas pessoas aí passando pela morte e não estão entendendo o que está acontecendo. Tem muita gente passando por uns processos pesadão aí, né? Então, se desesperando. Então, é necessário a gente ter consciência de que os sentimentos estão sendo trabalhados, porque o trabalho está sendo feito, né? está sendo feito ao redor para que todo mundo sinta esse amor novamente, para que voltem para o seu coração, né? E eles estão pedindo realmente ajuda, muita ajuda. E precisamos de mais pessoas que se unam a nós para isso, para esse trabalho, né? Então, assim, a gente vai mostrar para vocês eles pedindo ajuda. <risos> a gente mostra agora? Ah, não? mostra! Vamos, vamos, mostra! <risos> vocês querem ouvir, gente? Eu peguei só um pedacinho bem pequenininho, assim, porque... A sessão durou uma hora e durante uma hora eles ficaram falando. E vieram é. sempre diferentes, né? Veram três. É, deixa eu ver aqui. Ah, a Rosana chegou. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar nós duas aqui na tela e mais assim. Na experiência. Oh. Vocês conseguiram escutar? Eu vou só voltar aqui um pouquinho. Parece um... um como se fosse um... É um, um, um grilo, né? É, esse era o insetóide. Esse foi, esse foi ah. o primeiro que chegou. E ele realmente era bem magrinho. Ele era magrinho muito alto. Ele tinha os dedos, é... dedos enormes de longos. É, por <risos> isso ele... do dedinho. É. E ele era... É, e ele estava realmente pedindo para a gente, para gente continuar o trabalho, para gente, por mais que o cansaço viesse, a gente teria que continuar esse trabalho para ajudar eles, uhum. porque eles estão também fazendo esse trabalho, né? Então eu vou colocar uhum. assim mais uma vez aqui para vocês. Desta experiência. Nossa, nem tinha percebido, que tinha vazado tanto assim. Que energia. Porque nós tornamos absolutamente nada e tudo. Uma inteligência infinita que cria montantes de Não, gente. Nossa, a energia sobe rápido, né? Caramba, tava bem alta, nem tinha percebido. Uhum. No dia. Por isso é. que eu demorei para aterrar. Nossa, eu demorei três dias para aterrar, depois que eu te atendi. É. Tive que comer uma paçoca. Duas. <risos> te juro por Deus. Eu tive, é. tive que ir no doce e mesmo assim não voltei mais tanto, não. não. E aí tá tudo bem. Ah, não. É porque é, olha essa energia. Disse, você disse que depois que fez a sessão com, comigo, você, as suas sessões foram todas diferentes, né? É, eles, eu, só, eu só atendi uma pessoa e as outras desmarcaram tudo porque eu fiquei trabalhando só no astral. Fiquei lá do outro lado. Eu não voltava, eu não ouvia nada, não via mais nada. Eu estava é. longe, ficou tudo diferente mesmo. Ficou mais Sim, amplo, é. de rápido acessar o registro acá. É. Acho eu nem pergunto, já mas eu não perguntei. Falei, mas é para ver, tá bom, então vamos ver. Então, o que, que é isso? Normal. E, gente, foi tão engraçado porque. A Marisa ali toda, né? Me, me guiando ali, né? E eu tentando ir com a Marisa. Tentando com a Marisa, aí o trabalho chamava. O trabalho chamava. Aí vinha um é... atrás do outro. Um atrás do outro, eu precisava me comunicar com eles ali. E, e aí, uh, quando eles vêm, a única coisa que acontece comigo é daqui do cardíaco, né, exemplo. Sai, um, sai uma energia aqui do meu cardíaco quando esses seres vêm, porque eu não preciso conversar com eles. É só a minha energia. Ali eu só uhum. tenho que vibrar para eles poderem é compreender o que, que o que eu estou passando, né? Mas ali eu tive que realmente falar para eles que sim, iríamos continuar com o nosso trabalho, que estávamos prontas para nos entregar para para fazer essa devoção para aquilo que realmente somos, porque não fazemos esse trabalho para alguém, fazemos para aquilo que somos, que é a fonte, que é o amor de Deus, né? E esse manifestar que estamos fazendo aqui, temos que sim, que continuar que mostrar para todos que eles também podem fazer e que eles precisam fazer todos precisam voltar para essa luz que são Esse é nosso trabalho. Né? Ah, que engraçado isso é, mas é mais ou menos o que a gente falou tá? me veio a informação que através do teu corpo físico né como a sua consciência como a gente falou no começo já está pronta cuidada ela cuidou já estava cuidando de outras pessoas, mas todo o seu rastro ancestral e não só dos fractais e de tudo que permeia, né que da, da própria linhagem, foram esses que foram trabalhados, pra gente só para constar o algo que a gente já sabia. né E, e curioso, outra coisa também do insetoide que você falou, que em nenhum momento a gente tinha falado sobre isso, dos dedos compridos, né? E eu te falar que aconteceu isso, eu falei, nossa, que dedo enorme, cara, que que é isso, né? Ele ontem, né? É, eu só vi os dedão. <risos> Muito maravilhoso, e que, que energia linda que foi espalhada ali nesse momento, né, Eu não tinha me dado conta da dimensão e da sutileza, assim, né, que abraçou é. todo o orbe, envolveu outras naves, envolveu toda a equipe, né, assim, a gente é. criou uma, uma simbiose em conjunto, bem bonita, é. senti, não tinha me dado conta dessa frequência lá, não. É lindo porque essa energia acolhedora de mãe, eu tenho desde outubro do ano passado, quando a mentora, uma mentora, eu achava que era uma mentora que vinha falar comigo, me explicar do processo que eu iria iniciar, era a voz de uma mulher, era uma voz feminina. Eu não sabia quem era, eu perguntei várias vezes, mas ela não me disse quem era, então ela me revelou no Brasil agora no retiro, e no, no mês de junho, ela me revelou quem era, que era a mãe Maria, né? que eu iria trabalhar com a energia de Mãe Maria. Uhum, então, todas as vezes que alguém agora vem pedir auxílio, né, do astral, ou irmãos estelares, ou desencarnados, eu sinto que daqui do meu peito, do meu cardíaco, vem uma força muito forte, que é a energia de Mãe Maria, né? que é esse acolher, que é o amor incondicional de uma mãe que cuida, que abraça, que diz, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos continuar com o trabalho, que tá tudo bem. Né? Então assim, é uma coisa muito linda esse, esse, essa energia toda, né, muito linda. E ela sempre acolheu em todas as nossas brincadeiras por aí, até brincadeiras é. mais perigosinhas, ah, quando a gente faz alguns resgates, ou enfim, né? Ou, ou faz a leitura de registro, danada, ela sempre tá lá, é incrível, mostra, vem a cena de toda a equipe chegando como se ela fosse a matriarca mesmo, é, de situações difíceis, que não preciso entrar no mérito aqui, mas ela sempre está lá no desencarne. Ela é a primeira a abraçar um a um. Isso é coisa mais linda, assim. E aí está me vindo aqui a informação. Eu faço questão. Uhum. É, é, que, que lindo isso. Assim, é, é tão natural, espontâneo. É, é dela, é, o outro é ela, né, nós somos um, então não, não tem sentido não fazer. É, não, não tem sentido perder tempo com qualquer outra coisa ou até com os entraves que estão acontecendo aqui. Porque quando não, se vê não. no amor, é impossível você ter coragem de machucar alguém. É não. impossível. Com palavras, atos, com qualquer coisa que você vá fazer, é impossível viver isso que a gente está vivendo aqui. Que é necessário para ter a limpeza, mas é impossível. E é esse lugar que a gente está lembrando de estar né? com certeza e quando a gente se permite passar por essa essa transformação interna que é o de não ficar mais nos sentimentos né de ver tudo com o amor quando a gente sente esse amor de Mãe Maria né a gente compreende as coisas com amor por mais que uma situação venha e nos machuque a gente analisa aquela situação e a gente olha para o próximo com aquele olhar de meu filho está tudo bem minha filha está tudo bem com a sua consciência que você está agora, você não precisa sentir culpa de nada. É uma experiência, está tudo bem. Então, assim, agora, por mais que as situações venham até mim, desde que eu compreendi tudo isso, através daquela limpeza dos sentimentos que eu tive, agora é uma outra compreensão. Eu até sinto a dor, mas agora vem o observar com amor. Está tudo uhum. bem? você está num processo, eu estou num outro processo, está tudo sempre bem, todos nós estamos no lugar onde devemos estar, né? E, esse, e, esse, e essa é a cura, na verdade, quando a gente tem essa compreensão do que é amor, que amor não machuca, o amor ele não fere, o amor ele não compete, o amor só compreende, ele o amor só ama, o amor simplesmente cura né? com a energia do acolhimento. E você sabe que ela me disse em outubro do ano passado que eu iria receber é, confirmações de quem ela era, sem ela me falar quem ela era. E toda vez que eu abraçava alguém, que eu abraço mesmo, né? Eu abraço, aperto e acolho. Toda vez que eu abraçava alguém, ó, as pessoas me falavam assim, nossa, que abraço de mãe gostoso. Eu toda vez escutava isso, e é uma coisa nova, que eu nunca tinha escutado. E aí, no retiro que a gente fez em Itapira, todo mundo que eu abraçava falava assim, nossa, mas eu, eu sinto aqui um amor tão de mãe, e eles começaram a me chamar de mãe, ou, ah, eu uhum. sou filhotinha de Karen, né? Uhum. E, e isso foi a confirmação, aí quando acabou o retiro, aí ela que se gente. apresentou para mim, né? Aí ela falou assim, oh. eu sou a energia que vou trabalhar com você agora, então assim, tudo aconteceu de uma maneira muito linda, né? E assim, você sentiu isso. <risos> você sentiu na Senti sessão. Sentir total. Sentir uma... total. sentir total, é. né? Ela, ela se aproxima muito rápido, rápido daqueles que, que escolhem, né? Que estão. É, é muito linda. E você entra em conjunto com esse flow, né? É, é, é muito extraordinário. Uma coisa que você falou que eu acho importante as pessoas também prestarem atenção, que existe esse jogo de espelho, né? Aqui, é, gente, vamos olhar cada vez mais rápido para isso, para vocês se refazerem, porque quando eu reencontrei a Karen, né, eu sempre eu sou sensível desde bem, desde bem novinha, que eu comecei a tirar um pouco a densidade para conseguir perceber mais essa sensibilidade nos últimos sete anos. E, e eu senti uma rajada de luz indo em lugares que não tinha mais sentido sustentar. Desde quando eu conheci a Karen. Falei, cara, isso começou com crise com a Sabine, da Medical, e aí só se intensificou com a Karen. Esses três na minha vida e começou. Olhando, e eu tive que olhar muito, olhar muito para esse lugar. Eu esqueci todo o resto e eu mergulhei. E eu falo para vocês que é, foi uma das melhores coisas é, é muito bom você poder é, se aproximar e se permitir abraçar quando você diz sim, né, para a sua volta, ascensão, porque está todo mundo ascensionado no final das contas, quando você lembra, mas é, clareia de uma maneira que até aquele de sabor também vem à tona, seu uau! E aí, né? Mas vem todo aparato, é, não fujam de quem vocês são, porque a ascensão é isso, tá? É a unificação de todos aqueles sentimentos que estão. Em, vai, em avaria, vou ver, no Hertz bagunçada, é. né? dando um choque, uh, para um alinhamento total, me aceito como sou é, inteiro. Então, isso é ser luz. Ninguém vai chegar nesse lugar, cada um da sua maneira, uh, sem ver mesmo, no fundo do pote, e sendo sempre sen sincero, sensato. Não dá para fugir. Eu, eu resumo a ascensão em sinceridade com quem você é. É só isso é transparência, é isso, é muito, muito, muito incrível, é um lugar de, de tranquilidade. É finalmente. porque o mais difícil para as pessoas é a transparência ainda, é por isso que ainda não temos a telepatia totalmente aberta, porque se tivéssemos a telepatia estaríamos em guerra o tempo todo, né? Porque imagina duas pessoas dentro de uma casa, um lendo o pensamento do outro, um marido e mulher, um lendo o pensamento do outro, né? então assim, é necessário a gente trabalhar sim a coerência conosco, né? sermos primeiro transparente conosco, saber quem somos trabalhar tudo isso porque só sendo transparente conosco honesto conosco, né? cuidando de nós, é que conseguiríamos ser assim também com o mundo lá fora é simplesmente um, um espelho eu lembro da Marisa a primeira vez que eu vi você minha querida, lembra? eu vi uma criança pequenininha sofrida ai meu Deus <risos> Não que acreditando em mim. Não. É a moadinha Eu quero brincar Eu quero brincar, eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero. Né? Era ela, sofrida, ardida. Não sei se você falou isso da telepatia? Foi muito legal. É, teve uma época, e aí depois continuou, mas eu tive que ser preparada, porque no começo machucou muito. Você tem tanta razão, Kiern. Quando abriu e eu vi assim amigas, amigos, né, dando aqueles tiros de pensamento e vinha o pensamento e vinha o rosto da pessoa assim igual a um igual a uma foto e aí energia falar mal porque tá acostumado não faz por mal né tá na tá na no vórtice da dos jogos mortais e aí eu falei cara e eu tinha que ligar para a pessoa para parar Fala assim, você tá pensando em mim? Então para, você tá pensando mal. Credo, não posso nem pensar, não, é porque tá chato pra caramba, eu tô transmutando, tô fazendo oração, você não para de mandar essa bagaça para mim, para. Aí depois disso, foi nivelando, porque não foi chegando no campo, porque eu fui cuidando das feridas internas, e elas foram alinhando. E aí quando eu fui ter a Alice, que eu decidi que seria cesárea, eu tava com muita dor, apesar de eu ter entrado em trabalho de parto, eu falei pro meu marido, ele parou e fechou assim, ficou quieto, ele ficou acho que dois dias sem falar comigo E não falava nada, nada, nada, e vinha os pensamentos todos, todos na minha cabeça Eu falei, o que, que você tem? Fala pra mim, né? Nada Eu falei, você tá pensando isso, isso, isso, isso, isso Tô mesmo Eu falei, não tem como esconder, fala, é melhor manifestar, a sua energia fala Eu não preciso que você fale pra mim, só vamos alinhar isso aqui corpinho é meu, eu decido como é que vai ser esse parto, cara, né? Mas, enfim, a gente alinhou, ele entendeu e tá tudo certo. Mas o que eu falo, imagina as pessoas que não têm essa consciência do disparo energético, sofrendo até influências, a pessoa pode até estar tá resolvida, mas como ela ainda não cuida dessa parte energética, ou acha que não existe, não acredita e tal, tá, só tá tomando na cabeça. Então, gente, vamos começar a se cuidar, a fazer escolhas energéticas melhores, que é através do que você pensa. Fala, eu sei que vocês já sabem de tudo isso, mas a minha, os mentores, a turma toda, a equipe, nós, eles estão há, há trocentos anos falando a mesma coisa e parece que não entra, né? Então, assim, vai repetir, vai repetir, cuida da tua energia, não, se, não precisa ficar chateada, as pessoas estão reaprendendo, tá tudo bem, você já sabe o que você tem que fazer, porque não faz, uhum. né, é isso que deu vontade é. de falar, ah, isso, mas é lindo, isso é lindo, e, e também o que eu gostaria de colocar de novo aqui, eu sempre falo isso, a relação do espelho, que a gente conversou no começo, de é. que a melhor forma da gente curar, da gente nos transformarmos em pessoas melhores, é através do outro que está na nossa frente, e aí, como é que você consegue perceber que você está melhorando, que você está se curando? Tudo aquilo que a pessoa fala para você que te machuca ainda, é o que você precisa ainda trabalhar em você. Se ressoou com você, por exemplo, ela te xingou, você é uma pessoa mentirosa e desonesta, aquilo te machucou, você escuta, não, eu não sou, eu não sou, eu não sou, e te machucou. É porque, sim, você ainda está mentindo para você, você ainda está sendo desonesta com você, e se te machucou, é porque ressoou. Agora, é você sabe quem você é, você conhece o seu coração, e uma pessoa fala para você que você é desonesto, que você engana, e aí você conhece, você fala assim, eu? Imagina? Não ressoa comigo. Então, o que acontece? É. é com a pessoa e não é com você. Então, esse exercício hum. diário ajuda muito, a gente, pra gente saber em que nível de consciência a gente ainda tá, e o que a gente uhum. ainda precisa trabalhar. Então, agradeça ao outro que está do seu lado. Né? Que Que linda! <risos> linda Anja, é, até para a gente concluir assim que eu, eu gosto de expor, porque é só um, um personagem né? É, eu tinha um, um problema com pessoas que falavam duro comigo. Eu ficava muito ressentida. Assim, mas aí eu atraí ah, eu sabia, a turma eu que <risos> lá, né, assim, de fazer programas ao vivo e os diretores no ao vivo falando no ponto, Só descarados E eu e eu não podia falar. Eu engolia assim. E, eu, e aí e rolou um trauma muito louco. Bom. E aí, né, meu marido falava bravo, minha mãe falava bravo, minha avó falava bravo, todo mundo falava bravo, amigas, eu falei, cara, por que isso? Aí eu, começou a cair a ficha, né, de sete anos para cá, o despertar foi, bom, vamos olhar. ali aquele livro, O Efeito Sombra, um dos autores é o Deepak Chopra, maravilhoso, né, também ele é bem. E aí eu comecei a entrar, entrar, entrar, comecei a olhar para essa... Alma que ninguém tinha ferido. Né? Eu descobri que em outras encarnações eu era exatamente igual a essas pessoas e doía demais ver o meu reflexo nelas porque eu tinha machucado muito as pessoas com as minhas palavras. Uhum. Eu era grossa, eu era uma louca, uma gladiadora louca, louca. Homem, né? Então aí eu comecei a dizer, eu estou com você, né? eu me aceito como fui, mas a gente está num, né, num novo caminho, unidos. Tá? Eu, eu quero... É, não vou mais te enjaular eu uso tua força, eu não nego mais você, mas a gente vai ser mais niveladinho agora, tá? vamos fazer um... mas eu comecei a brincar com isso, gente, é impressionante assim, hoje eu, eu me vejo travando umas batalhas até com a família é outro jogo porque eu não sinto nada Não porque não tenho ferida não tenho, não, ressoa, não, eu não permito não ressoa, zero é, hum. é delicioso é libertador não sofrer mais é, sim, porque aí você fala é. assim, a pessoa fala com você, vem ali com aquelas palavras duras, mas você é. fala, agora eu já sei quem eu sou, eu sou amor, sim. eu sou a pureza, eu sou a luz, nossa, não ressoa mais. Então, é. se a pessoa está falando, é com ela, é com ela, não é nada com você é. mais, né? E aí você é sente isso. aquela liberdade, aquela leveza, fala, uau, eu estou curado, eu tô você curado não julga, agora, né? Você não julga, né? Você não julga assim o outro, você, você entende o outro, fala, ah, beleza, Claro que às vezes dá uma, né, você sente umas apertadas, mas você fala, ah, tchum, tá tudo bem, é, passa, é muito, muito legal, gente, é real, é só praticar. É. E aí vocês que estão aqui escutando, você falam, assim, nossa, né, <risos> também quero, também quero, é só uma escolha, é uma escolha, eu quero sim me curar, eu quero me transformar, eu quero me tornar uma pessoa melhor a cada dia, porque é para isso que estamos aqui, é dessa Isso. maneira que a gente ajuda o planeta Terra na regeneração, é nos tornando melhor a cada dia. Hum. Fazendo sempre hum. o bem, né? mas com a coerência, e não fazendo o bem porque eu, vou, eu tenho que fazer o bem, senão eu vou ser castigada. Eu vou é. fazer o bem porque eu tenho que ser aceita pelas pessoas, como uma pessoa boazinha. Isso não é caridade, mas tá? Bondade Querendo não é uma, uma coisa mulher. em prol. Isso é egoísmo. É. Isso é egoísmo. É. Então, é você fazer o bem com a coerência do que você é. Porque se você é coerente, alinhado e você é o amor, você só vai fazer o bem automaticamente. Não tem como. E quem hum. é coerente, alinhado não machuca. Então nós somos sinceros, nós somos honestos, nós somos transparentes Sim. e não machucamos. Porque é as pessoas fala, ah, eu falo tudo que vem na telha porque eu sou honesta. Não é assim, não. Não tem é muito assim, muito não. Coerente. O amor é. cura, o amor não machuca. Quem isso. é coerente não machuca, só constrói, o só amor constrói. só constrói, então prestem atenção nisso, façam a escolha, eu quero sim me entregar aquilo que eu Deus. realmente sou, ao trabalho que vim fazer, só que esteja preparado para as transformações, as pessoas que querem realmente voltar para casa do pai, que é o coração, é necessário fazer a limpeza, e essa Nossa. limpeza traz o caos na sua vida, de e, gente, começa com 1%, é... né? 1% de intenção que você tem de fazer o bem, aí é, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu conheço muitas pessoas que fazem muito bem, mas tem um percentual altíssimo é, confabulando ainda pelo oposto, é muito louco. Aí você vê a, a transição ainda acontecer. É bem, é bem curioso, que faz parte também do show. Desculpa, eu cortei. Ainda. Não, fala... maravilhoso quando você fala, minha amiga. Não, é só isso da transformação, que a transformação sempre dói, porque quebra paradigmas, valores que estavam distorcidos, crenças, apegos, né? Tudo isso eu tive que passar agora, durante esse um ano de outubro a outubro, e não foi fácil, não foi fácil, doeu pra caramba. Hoje foi pra você que eu contei, Mar. Que eu acordei, eu chorei pra caramba hoje. Foi, que você estava sentindo, a sua sensibilidade aumentou, você estava captando é. todas as pessoas que pensavam, não pensavam, que até que vêem vídeos, as pessoas acham que não, né? Alguém vendo, a gente sente a essência da pessoa e transmuta, sente, é inacreditável. Sua, sua sensibilidade ficou Nossa, mais ampliada, é. né? Porque eles me disseram ano passado que eu iria passar por um portal mas que para passar por esse portal eu teria que ser preparada e ser desconstruída, eu teria que ser totalmente desconstruída, foi o que aconteceu comigo sim. agora nessa morte, uhum. e que eu passaria por esse portal sim, né? mas que eu precisaria estar preparada, e esse portal uhum. eu passei ontem, <risos> ontem, todos os dias às 4 horas da manhã eu levanto, para agradecer e para orar por todas as pessoas que, que estão no meu caminho, todas. Uhum. Todas as pessoas que me deixam aqui em nome, com data de nascimento, eu oro por todas as pessoas às quatro uhum. da manhã. E eu acordei às quatro horas da manhã, mas sentindo algo diferente já. Eu falei, ui, hoje está diferente. Mas não era porque era meu aniversário, é porque iria acontecer algo de diferente ali, naquela hora. E a hora que eu sentei para fazer meu agradecimento, o quarto todinho ficou dourado. Meu corpo tremia, tremia assim, eu não conseguia me conter. E o, corpo, e o quarto todo ficou dourado. Mãe, não! E... Mãe, não! Deixa comigo! Deixa comigo. Cuidado que isso, aí, que isso aí machuca, menina. Tô deixando ela virar o um negócio de ponta cabeça, tá bom. Não tem problema, aí... ela é forte. E aí do meu peito começaram a sair fechos de luzes coloridas. E naquela hora que aquele arco-íris saiu do meu coração, naquela hora abriu um, abri um campo ali, gente, um campo tão lindo, e aí ali eu tive a certeza, é agora, é agora que eu vou passar por essa fase, que eles me prepararam durante um ano, né? que eu sofri pra caramba, com, senti muita dor mesmo, senti muita dor mesmo. E eu passei por pelo portal. E a hora que eu levantei da cama, depois de ter passado por, por tudo isso, eu senti uma vontade de chorar imensa, porque eu comecei a sentir pessoas, eu comecei a sentir o vizinho, a vibração do vizinho, eu comecei a sentir as pessoas que estavam lendo minhas postagens, que estavam clicando em vídeo meu, eu comecei a sentir tudo, eu comecei a chorar, chorar de sentir todas as pessoas, mas sem sofrer. Eu sentia isso. todas as pessoas, eu sentia aquela dor, e a única coisa que eu fazia era curar em mim tudo aquilo. Uhum. Eu olhava, e curava e transmutava, e transmutava, e transmutava mas eu fiquei hipersensível, tá? Então por isso que eu falo para vocês quando isso acontece, não é que a gente vai me iluminei, não vou mais sentir nada, nenhuma dor. Não, você eu vai não, sentir mais, você tá não lascada vou mais, <risos> Não vou mais sentir tristeza não vou mais sentir raiva e aí, Não você pode, vai sentir, né? Tudo. tudo, sentiremos todas as emoções de uma forma amplificada, assim, que vocês não é. têm ideia, é mas você vai sentir todas essas emoções com o olhar do amor, com é. a sensação do amor, e você só vai querer transformar e transmutar tudo em amor. Então, uhum. é lindo, se você fizer essa escolha, faça com a consciência do preparo, que a gente precisa passar. Tá? Despertar é lindo, é lindo mesmo, e todos devem despertar. É para isso que estamos aqui, para sutilizar toda essa matéria. É, amiga. Você fala, eu estou vendo uma cena aqui muito legal, Diz. como saindo né, do, claro, da tua fala, entrando em conexão, né? Como uma explosãozinha assim no coração e vai num fluxo para trás como se ah, fossem outros rastros de outras personificações, mas muito além de caring, muito além ou do teu próprio passado, tá, envolvendo parte do órgão, é muito bonito, acendendo alguns corações como se fosse uma sementinha ficando alojada ali, para <risos> ser ativada, sabe? É, é a contribuição, a gente, nossa, como é é mais complexo ainda esse envolvimento é, vibracional, né, do que a gente escolhe fazer aqui. Ou disso que a gente tá fazendo, que parece ser, ai, nossa, só uma live. Ajuda, Não, é mãe, muito agora mais. Agora tá sério. <risos> Me ajuda, mãe, agora tá sério. Maravilhoso. Como é tão... É, como é é, é tão envolvente estar no planeta, né, como é inevitável você não sentir não dá, por isso que a gente precisa estar tá alinhado, né, por isso que a gente a, minimamente você pronto, já se salvou, tá bom é, minimamente você está alinhado com você para poder realizar esses, esses ajustes né, que nem precisa ser um trabalho tão extenso, às vezes um pensamento só os outros chegam amanhã ah, Agora ela vai trocar mãe. Vem cá, falar um oi. Vem, vem cá. Ela tá com uma tosse. Vem cá, vem cá. Dá, dá um melzinho para ela. Eu dou depois, tá bom? Eu vou dar. Eu já tô dando, tô dando tudo que tem direito. energia. Você viu? Mandou, na Vai, vai, vai, ô oh, menina. Energia de gladiador de mãe. Bem, nossa, eu, total. Eu fiz a leitura de alma da, da Marisa, né? Ela falou, pá, você leu tudo pode aqui. <risos> leu pode tudo. Pode falar, pode falar. Adoro, adoro falar. Eu já, já até falei num vídeo lá, mas não com tantos detalhes. É incrível, né? A gente, a gente não pode negar a nossa força, né, amiga? Não. De jeito nenhum. Tem, tem beleza em cada um com a sua forma de se expressar. A gente não é. precisa ser uma coisa, tem que ser você. É, é então verdade. foi maravilhoso, quando você falou que tinha, eu falei, sabia ah que eu tenho um gladiador do... ah, comecei a pisar duro, falar grosso o que que é, o que que é e, mas sem maldade, né? mas com uma imposição, e, e aí todo mundo ri de mim, fala, nossa eu ah, é vai ter que ser assim e aí ah, tá bom, tudo bem mas é gostoso, é uma brincadeira não é uma imposição de estar tá esquartejando alguém mas de falar, ó, sabe uma imposição de liderança ali, de ó, isso aqui, tá errado, você viu, né, o que, que você vai fazer? Aí a pessoa pensa, nossa, não tinha parado pra pensar. E a Alice é igual. É, ela tem essa é. energia de gladiador também. Nossa, nossa senhora. É coisa né? linda, aquela coisa... Meu Deus, é. Pá. Pá. Pá. faz lá, vai lá agora. Então eu vou pensar se eu quero ir. Hoje eu nem ligo. Antes eu falava, ela me magoou. Ela é autoritária, né? Não, nem ligo. Eu sou igual. Ai, não mudei. Tá tudo bem. Tá tudo perfeito. No amor tá tudo bem, né? Ai, linda. Obrigada. Que conversa Sim. deliciosa. Que Ai, coisa gostosa. Lindo mesmo. É, é tão bom a gente compartilhar, porque Bom, vocês que estão aqui, com certeza vocês já estão acostumados a escutar certo tipo de conversa, né? Porque se não está, vai se assustar, vai embora e não volta tá nunca mais. É, fala, olha, elas têm problema. E está tudo bem vocês acharem que a gente tenha. Cada um porque cada um no seu tempo, aí depois morre, aí do outro lado fala, não é que é que a bagaça era mesmo. E tá tudo, a gente não tem que provar nada. Não, e nem dá. É. mas tudo naturalmente bem. todo mundo sabe. Então tá tudo bem. é tudo bem. É importante é vocês saberem que no final aqui é sempre o amor. A gente resume sim. tudo no amor e isso é o que importa, né? A gente falar da luz, do amor, da gratidão, do daquilo amor. que somos e do que estamos fazendo aqui, que temos sim que sermos conscientes e é. sermos Seres humanos, temos que ser humanos aqui. Humanos, exato. <risos> é? E o ser humano ele sente todas as emoções e trabalha com todas as emoções o tempo todo. E dessa maneira a gente consegue ser um auxílio no planeta Terra e levar a frequência. Eu queria que tudo, só... é útil. tudo é útil. Tudo é útil. Né? Lembra que tudo é útil, nada é negado. É, é só você usar como utilidade utilidade Sim. e ver beleza nisso, é só é, é, é, essa é a regrinha principal aí, regra, eu não gosto de falar regra, mas é um toque, sabe? E que só tá isso. sempre tudo bem, tudo é. passa, tudo passa, uhum. se você tá passando por algum momento complicado, tudo passa, está é tudo bem, porque tudo faz parte de um processo no seu caminho, Apenas respire fundo, né, sabendo da limpeza que está acontecendo e que tudo vai ficar bem. Depois da tempestade uhum. sempre vem a bonança, tá? Bem. E sempre essa, essa mentalidade. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui, gratidão pelo carinho, né? Espero que, que essa mensagem Boa tenha gente. agregado no coração de vocês para que vocês espantam um pouquinho a mente de vocês, uhum. parem de ficar correndo atrás de pessoas, e ter outras pessoas como bengala, né? como espirituais, sendo que vocês são a luz, vocês podem também ativar esse mestre interior dentro de vocês, vocês são divinos. Apenas mesmo. escolham em se entregar para essa experiência, tá? Então, é bem... Até para a gente, né? Super mega concluir que você fala, isso que você fala é maravilhoso. porque Eu estou vendo um, né, um, o pessoal dando até curso para as pessoas encontrar chama a gêmea nada contra, pelo amor de Deus. Eu acho que tudo é um caminho, né? Para as pessoas em, entenderem que, né? Ok. Mas, é, gente, ninguém precisa de nada disso. Assim, é, é, com chama, sem chama, você vai viver. Então, é um, é um conceito, é um ideal que você está indo atrás. Então, assim, só tomem cuidado com isso, com essas, essas carências sendo espelhadas. Por isso que a gente fala, e, e não está errado, tá? É um algo que você precisa vivenciar. Sente no coração, paz está tudo bem, vai lá. Só que você vai ver que aquilo vai fazer você empurrar para um outro lugar, que é você mesmo. Nunca é atrás de alguém mas você só está atrás de você mesmo. Tá? Era só isso que eu estava com vontade. Bom, a, Marisa, tava... a Marisa falou agora de chama gêmea, né? que eu acho que é muito importante, que está virando uma moda de pessoal querendo correr atrás de chama gêmea. É. Que tá de de chama -gêmea é. né? Mas eu, o que eu estava falando aqui também é das pessoas correrem, por exemplo, atrás de religião, ou correrem atrás de pessoas que recebem, talvez, uma entidade para poder ficar ali buscando uma coisa da espiritualidade, sendo que ela isso. já tem tudo dentro dela. Tá? Tudo é, é uma busca, né? É uma busca geral, é a busca da chama, é a busca do espírito, é a busca de alguém que acho que iluminou, é a busca da casa, a busca é a do carro. É a dependência. É a dependência, é a dependência por é não acreditar no seu próprio valor, no seu próprio potencial. É, de esse é, o ponto. De Deus, tá? é isso que a gente está querendo dizer aqui. É Sejam isso. vocês a própria luz, porque tudo está dentro de vocês. Vocês têm é o isso. mesmo potencial do que uma outra pessoa ali que está trazendo alguma mensagem. Né? Então, se você está aqui, é porque você também tem o potencial de acessar é. essas camadas que eu e Marisa também acessamos. Mas uhum. é uma escolha que temos que tomar na nossa vida. Né? Sair da zona do conforto e passar pelas transformações aí, né? Pelas mãos. Uhum. Eu vou dormir que aqui são 1h50 da manhã. <risos> tchau. Vai dormir nada, vai trabalhar. Eu vou beijo. trabalhar, gente. Obrigada, tchau para todos linda. vocês. Um beijo, beijo grande. Tchau, tchau.